exercícios para você trabalhar os seus glúteos, posterior de coxas, coxas, pernas e ainda vai trabalhar também os seus ombros. Eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma dica passo a passo para você. Tem que ter a liberação do seu médico e se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Vamos lá! para essa dica. Nós iremos utilizar dois pezinhos, mas pode ser duas garrafas PET também, não tem problema nenhum. Você vai fazer o seguinte, vai pegar os seus dois pezinhos ou suas duas garrafas PET com o mesmo peso, tá bom? Isso é muito importante. Vai abrir as suas pernas assim, a largura do quadril. Então abra as suas pernas a largura do quadril. Você vai fazer o seguinte, Vai flexionar os seus braços, colocando, vou ficar até assim, enviesado para você ter uma boa visualização do movimento. Vai colocar ambos os cotovelos nesta posição com os pesos como se você quisesse apoiá-los nos seus ombros. Vai fazer o agachamento, vai fazer de novo a posição inicial, fazer a extensão total dos braços, volta, agacha, subiu, extensão total, volta, agacha. Somente este movimento pelo máximo de tempo que você conseguir esse é para os iniciantes agora eu vou mostrar uma variação para os intermediários e os avançados onde nós iremos trabalhar também muito a questão da panturrilha então preste atenção vai abrir as suas pernas eu peço que os avançados e os intermediários abram as pernas mais largo do que a largura do quadril a largura dos ombros Vai fazer o mesmo movimento. Flexionou os cotovelos, colocou o peso como se quisesse apoiá-los no ombro. Vai agachar subir, esticar o braço, ponta dos dedos dos pés, voltou, agachou, subiu, ponta dos dedos dos pés. Só fazer esse movimento, aí você pode aumentar a intensidade fazendo um pouco mais rápido, ou dificultar o movimento fazendo bem devagar onde você vai recrutar o máximo de fibras musculares fazendo este exercício olha exercício simples fácil que dá resultado se você quiser ter a minha consultoria para que eu possa extrair o máximo de você fazer com que em poucas semanas você já veja resultados reais aliado ainda a uma dieta feita pelo nosso nutricionista entre em contato com o número do WhatsApp e o mais importante isso é o mais importante. Tem que ter sempre a liberação do seu médico. Lá embaixo, na descrição desse vídeo, está o número de contato. Até nosso próximo encontro!